volta e essa semana, olha aqui o meu entrevistado, Maurício Manieri, muito obrigado, obrigado por me receber por na beleza. sua casa para abrir sua história, abrir seu baú. Parabéns pelo projeto, muito obrigada, obrigada. eu assisti você demais e estou muito feliz de receber na minha casa. Obrigada, eu é que estou feliz de poder conhecer as suas recordações, você é uma pessoa de, de guardar assim ou não? Sim, guardo recordações e tem objetos também que eu gosto de guardar. Uhum. Vou dizer que eu sou uma pessoa obcecada nesse sentido, né? Mas eu gosto muito de cultivar também as memórias das coisas que foram vivenciadas. Tanto que eu escrevi um livro nesse sentido aí para poder relembrar essas coisas e mostrar para público também. Que vai ser o primeiro objeto do nosso baú, porque ele já me mostrou o livro e é como conta a história da sua vida. O Maurício quis começar por aí, é. então vamos ao baú do Maurício Manieri. E o livro é esse aqui, né? É, é um livro que eu escrevi, que foi lançado ano passado, se chama Jovem Coração. E é, são histórias, pequenas histórias da minha vida, né? Que eu conto e falo muito das, das coisas da minha família, da minha infância. E por que escreveu o livro, para começo de conversa? Eu acho, olha, eu fui aqui no... Eu fui um dos primeiros artistas aqui no Brasil a ter um blog. Hum. Então, era uma coisa nova ainda, a internet estava começando aí. Eu fui um dos primeiros caras a ter esse blog. E então eu comecei a contar histórias ali, né? E é um exercício muito gostoso, é uma coisa meio macatagem ali que você vai me colocando. Até né? porque a gente tá voltando, tanto através de um objeto é ou relembrando histórias, a nossa perspectiva hoje das coisas é diferente, né? Totalmente diferente. É. Né? E as coisas mudam realmente, né? E na verdade esse livro foi uma, uma espécie de uma terapia para mim, assim, essa, escrever essas situações. Então, eu relembrei coisas do passado, coisas que marcaram a minha vida, né? E momentos realmente que foram fundamentais, né? Coisas é, da minha infância, da minha adolescência. Tem né? fotos aí? Tem, por exemplo. Vamos pegar aqui uma. Aqui, ó. Isso aqui é uma foto que é. Quando eu tinha oito anos de idade, 8, 9 anos, eu acho. tô no meu filho. Aí. E olha a calça boca é. de sino. Uh, 70, né? Exatamente. O que que aconteceu aqui? Esse dia eu tinha me apresentado com um público uma, Era uma apresentação da escola de música que eu, que, eu, que eu estudava piano e tal E fui lá na biblioteca municipal do Ipiranga ah. que Eu até o local Estava lotado aquele dia, né? E aí o que aconteceu? Eu fui me apresentar e toquei uma música super difícil na época Toquei uma música muito difícil E o que aconteceu foi que quando eu terminei O público todo levantou e me aplaudiu de pé então você vê que eu tô com um sorriso aqui no rosto aqui né tipo assim <risos> claro, né eu fiz o certo né no máximo lindo então esse momento para mim ele é muito fundamental na minha vida porque eu decidi talvez aquele momento fosse assim, eu gosto do palco quero estar no palco é algo que realmente me traz uma um sentido muito grande na vida sabe? foi ótima a apresentação é. teve sucesso é. né? Agora você começou, você tinha 8 anos, começou é. a tocar piano? Quando? Eu tinha seis, cinco, seis anos de idade. E minha por quê? Mãe, a minha mãe, ela gostava muito de artes, gosta muito de artes, né, minha mãe, né? E aí ela colocou todos os filhos para estudar piano. Então não era comum, onde eu morava, um menino, por exemplo, estudar piano. Verdade. Uma coisa muito incomum. E ela Verdade. colocou eu, eu tinha o meu irmão mais velho também, e minha irmã, para estudarmos piano, e o mais novo também que estudou. E aí foi algo muito mágico, quando o lembro que meu pai comprou o piano e chegou lá o piano em casa, eu fui lá tocar, toquei o do, Remi mi, fa, sol eu me apaixonei imediatamente. Que coisa, imediatamente. era pra ser. É, é, pra imediatamente. E aí é, eu agradeço muito na minha mãe a gente é uma, uma Nunca faltou nada pra gente, mas também a gente não era rico, né? Uhum. Classe média é. mesmo. Tá. Você é do Ipiranga ou de, de São Caetano? Eu sou do Ipiranga. Do Ipiranga. Você eu nasceu no Ipiranga? Nasceu no Ipiranga. Ah, tá legal. E aí, foi muito importante ter meus pais, né? Deus me ter colocado esses pais que eu... Essa minha mãezinha querida aí que me colocou para estudar piano uhum. que foi por causa dela que eu me virei. Virei um artista, né? Que bom, que é? maravilha. É um maravilha. O que mais você tem de você viu? Que legal? Dela, deles, dos seus é, pais, você tem? É, Tenho sim. Que tenho, São assim, vivos? Meu, minha, minha mãe é. Minha mãe é uma, uma mulher muito independente. Né? Uma pessoa, assim... Aliás, você sabe que nós nascemos uh, no mesmo sim. ano. Eu tava vendo, você é de 10 de setembro, é isso? Uhum. Eu sou 24 de agosto, de ah, 70... É? Ai, é que tão maravilha. bom aqui na em 50, você não <risos> eu, eu acho. tão bom, porque é redondo, né? Uma data redonda, tá um ano tão marcante, né? Com certeza. Tá aí, vou Virginianos, vamos fazer aniversário. Você, você é uma pessoa vitalista? Sou, muito. Muito perfeccionista? Muito. Estou deixando sou. de ser, acho, que com a que é maturidade. maturidade né? É, com a maturidade a gente vai vendo que não precisa disso tudo. <risos> né? Exatamente. Porque a gente pode ser feliz sem isso. Que é muito chato. Que, que chato. é muito chato. Olha aqui, eu ah, papai, pai e da mãe, né? E... Quatro que... filhos então. São quatro ah. filhos, né? E, e então eu, eu tenho muito orgulho desses, desses dois seres humanos aqui com meus, com meus pais, né? Realmente eles não, nunca me faltou absolutamente nada. Eles me passaram realmente as coisas mais importantes são os princípios, os valores, né? As coisas que eu levei para frente na minha vida, né? Deixa eu ver, que bacana. Então esse livro já está nas livrarias. Sim, sim, né? Jovem coração, Maurício é. Manielli. Que bacana, Maurício. Que legal. Lair Ribeiro, Marcos Quintela, é. Joia Bergamo, várias pessoas Toquinho. É, meus amigos queridos. Por falar em Toquinho, qual é seu grande da música? Não necessariamente é brasileiro ou, enfim, internacional, qual é? Existe um? Eu gosto que que tem Uma pessoa. Uma assim, só é difícil. É. Eu gosto muito de música sem gostei, né? Então eu. Por exemplo, o brasileiro, Toquinho um realmente é um artista espetacular, né? Inacreditável essa capacidade dele como artista. O Ed Motta é um cara que eu gosto demais, que eu gosto também. de Maia, né? eu gosto muito de cantar as músicas dele. Tem canções do Roberto Carlos que eu gosto demais, que é um artista espetacular. Né? Então, é difícil falar, né? Os internacionais, sei lá, tem tanta gente que eu gosto, Daniel Lynch, uh, Steve Wonder, uh, Let's Night, sei lá, é muita Ixi, gente, é, muita não, gente é muita a gente. nossa querida a Toni Braxton, que eu adoro, ah, não ah, sei, ah. tem muita gente boa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Sergei Rachmaninov, por exemplo, que é esse, música esse. É. Ah, tá, pianista? É, ah. escreveu músicas clássicas maravilhosas, né? E dos clássicos do piano, compositores? Liszt, tá. eu gosto de tocar também, que eu sou pianista clássico, sim, também, né? sim. então eu gosto de vocalista, gosto de tocar Chopin, hum. lá. Também, uh -huh. eu, eu tive essa música, essa, essa vida do artista e essa possibilidade de a gente poder se expressar através da música é algo maravilhoso. Eu tive possibilidade, de, por exemplo, quando eu estudei na faculdade de piano e eu tinha uma professora muito, muito elegante, que me, me, me mostrou tantas coisas maravilhosas na música, a que bar, me ensinou tocar bar direitinho, list, né? que eu adoro, sou apaixonado. né gosto muito de música erudita, música clássica. Sim, também. maravilhoso. Para um, amplos ouvidos e para... É. Um. Vamos para o próximo? Vamos, vamos. O que, que você vai escolher? Vou escolher esse daqui, ó. Que é isso aqui que é o... Ah, essa chuteirinha aqui, ó. Uau, ganhei... jogador de futebol. É. Assim. é, eu adoro futebol. É. Eu sou muito apaixonado por futebol. Esse aqui foi um evento de um amigo meu que é... Que chama-se Líderes em Campo, né? Do querido amigo Décio Clemente. E eu ganhei esse, esse daqui como o melhor jogador do, do, daquele ano. Isso de é de quando? De... 2001. É. 2011. É, 2011. Índeles em campo. É. Ah. E aí, eu acho que eu marquei o gol principal da partida. Eu, eu acho que era é o homem da partida. Ah, né? ah. E eu e tô que... achando que isso aí tá sendo uma coisa meio assim de jogador de futebol frustrado. É, mas eu eu é mesmo. Guarda. É mesmo. É, é, é, é. Ele falou, esse aqui eu quero mostrar. É, é. É. Agora, né? Mas é. Não dá para ser tudo na vida, né? Então eu sou só um jogador amador né, de futebol e tal. Mas pelo fato de ter sido. Como artista eu tive a oportunidade de conhecer muitos jogadores. E né? eu sou palmeirense, eu adoro futebol, e tal, frequente estádio e né, tudo mais. E eu tive a oportunidade de jogar com esses jogadores, ex-jogadores, esses né? Mas imagina eu, tem até uma imagem que você quiser mostrar depois aí, o um Gol fazendo tabelinha com o Evaí, o grande. do Maurício, rapaz! Na tabela com o você viu? Você viu? É, então, é algo assim que... Uma vez eu tava fazendo esses jogos aí... gente, eu tô jogando com os caras, meu! Que eram seus ídolos, Exatamente. né? Que você assistia é, como torcedor, né? E eu né? que esse é jogador de futebol, é. né? E, escuta, esse, esse troféu parece... É, chuteira de ouro, parece. É, é, é, é... é, é, é parece. Olha lá! Né? Nada como acreditar, né? pode é que nada isso? Lá no meu estúdio tem um lugarzinho de troféus. Ah, e tal. que bacana! É, então é muito legal. Hoje mesmo eu tenho até um Twitter, a gente tem um grupo lá de palmeirense, né? Que fica lá comentando o jogo, é né, ah. muito divertido, né? E tem uma audiência grande até no meu Twitter para agradecer. Esses comentários de futebol aí. Aham. Mas como o torcedor, o torcedor, né? Nada sim, muito elaborado. Sim, né? sim. E é mais uma diversão, mais uma condição aí que a gente tem também. Né, Deixa né? eu ver. É. Muito bacana. Muito legal, ó. A chuteira Mostra do, do bom, Maurício Manieri. <risos> Vamos lá? Vamos. Aí tem essa daqui, é, uma, é, uma, é um objeto muito legal. É essa rosa aqui, é, eu ganhei na peça de casamento do Marcos Mion. Hum. Hum. E... Que lindo, né? Bela lembrança, graça, né? né? Bela ideia de lembrança. E o que aconteceu nesse dia? Eu comecei a namorar com a minha mulher. Então, é, a minha mulher é uma pessoa muito importante na minha vida, né? Que, e a gente tem a nossa família, que é o Marco, que nasceu também. Então, esse momento foi um momento muito especial para mim, muito importante, e que eu guardo com muito carinho. Você não a conhecia até então? Eu já conhecia a Isa, já, né? A gente <risos> trabalhava juntos, a gente... Conheceu, a Isa foi minha assessora, né? Ah, tá! Ela trabalhava como, hoje ela trabalha como apresentadora de TV, é repórter do Amorismo Jornal. Sim. E tal. Mas é, na época ela era a, assim, minha assessora, ela estava lá comigo, né? E depois nós temos determinados relacionamentos que já tinham antigos e tal, e nós éramos amigos e acabamos começamos a namorar. Aí nesse momento, na a gente começou a namorar. Eu pedi ela em namoro nessa festa. aqui. Ah tá, você já estava ali com o casinho e na festa, é. você, no casamento se empolgou. Sim, a gente estava ali, né? Tipo, né? Aí, Ficando, quando... tá? é. é, aí naquele momento eu peguei e pedi ela em namoro e apresentei ali para as pessoas que ela era minha namorada, então foi um momento muito... Quantos anos especial. já juntos? Eu conheço a Isa desde 99, né? Tá, casados? Casados, aí foi em 2008. Tá. Então nós estamos quase 10 anos casados Sim. e a gente se conhece aqui, não sou bom de conta, mas 18 <risos> bom, anos. Né? É, faz bastante tempo de é. lá. E o Marco, seu filho, hoje está com 7 um anos. 7 anos. É. Único por enquanto? Por enquanto, único. Por enquanto. Gostaria né? de ter mais, mas não. aí não depende só de quem. É. <risos> ela tem que querer também, não, sabe? Ela também quer, né? é, mas não é só isso, né? Tem que Deus Sim. Te mandar pra gente. Né? Claro, claro, claro. Então eu, eu tenho muito carinho Que esse Lindo! Muito bonita, uma flor de prata deve é, ser, uma né? Graça, né? Linda, linda lembrança para um casamento, né? Que lindo. Adorei. Boa sorte. Vou pegar um pouquinho quem sabe, né? Quem sabe? Quando os entrevistados, a... quem foi a Simone Gutierrez, aquela atriz de musicais, canta maravilhosamente bem. É, ela encontrou, quando criança, e mostrou pra gente, um trevo de quatro folhas. Uhum. Guardou. Ela também já aproveita é. os, os bons fluidos tal. É. Vamos lá, seguindo no nosso baú. O que agora? Então, aí tem esse objeto aqui que é muito significativo para mim. Que é um prêmio que eu ganhei, né? Um dos primeiros prêmios que eu ganhei da música. Prêmio Multishow. É, que foi Artista Revelação, né, em 99. E foi muito legal nesse sentido, porque eu, eu sempre tive o sonho de ser um artista reconhecido. Então a minha trajetória na música foi bem diferente, porque geralmente as pessoas começam trabalhando tá à noite, sei lá, né? sei lá, tem Ou em várias... banda de rock, não sei o que, No seu caso, você saiu do clássico, é, é isso? É, não, eu tipo, eu estudei música clássica e tal, estava seguindo para uma carreira, vamos supor, velho, poderia ser um concertista na verdade, né? Erudita. É, mas aí o que aconteceu? Na adolescência eu também estudei química. Aí, é, eu ouvi falar que você quase foi engenheiro, é, né? exatamente. Estudei química, me informei. Aí comecei a trabalhar numa empresa, uma multinacional, muito importante, né? americana. Eu Até trabalhava na área de pesquisa e tal. Um negócio top, né? E, mas aí, sabe dá aquele vazio ali? Só pô, isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Nada. A ver. Eu lembro até que o cara que era o meu gerente falou: Olha, é melhor, é melhor para você com música, né? Ele? É, ele falando: Me música, porque aqui realmente você não é. E era verdade, aí um belo dia eu estava num laboratório lá eu pensei assim, quer saber, eu vou largar tudo isso aqui, vou... vou seguir minha paixão que é a música, né? E começou como então? Eu peguei e fui dar aula, né? Eu, eu ah. abri uma escola de música e foi muito legal, uma época muito gostosa, abri junto com meu irmão, Marcelo, né? Foi um período gostoso, fiz muitos amigos e aprendi, aí eu tive a oportunidade de estar com o piano todo dia, né? Então, toda hora eu estava tocando mesmo, dava aula, parava um pouquinho e tocava. Então, é, todo momento com a música e aquele envolvimento, aquela entrega ali, foi algo que foi preparando para eu ser o artista que eu seria depois de alguns anos. Eu abri a escola de música depois de 10 anos que eu fui fazer sucesso. Mas nesse inteirinho, eu fiz várias outras coisas, eu gravei tingos, eu trabalhei com artistas, eu fui tecladista de vários artistas. Começou a conhecer é. o métier, né? Que a gente fala, as pessoas, é, fazer contato, aprender com essas pessoas todas, como é que funcionava Exatamente também, isso, né? Essa né? carreira, né? E é legal, eu tava meio quase... Eu, não, eu era o backstage, velho. Eu não era o principal. Então eu estava aprendendo com aquelas pessoas, foi muito importante a oportunidade que eles me deram. Com internacionais, inclusive. Trabalhei né? com artistas internacionais, ah. também, muito famosos, e foi muito legal esse aprendizado, esse contato com essas culturas diferentes também, maneiras de trabalhar de formas completamente diferentes. Então isso realmente me fez com que eu pudesse me tornar o artista que eu seria, né? E em 98 eu lancei esse primeiro álbum, que foi um disco a noite inteira que é um disco realmente de grande sucesso e tal e aí eu ganhei esse prêmio Artista Revelação É, quando eu ganhei esse prêmio eu falei gente que maravilha é isso né e eu tava ali do lado de artistas consagrados que eu admirava né Quem tava concorrendo com você, você ah, lembra? Ah, eu não me lembro é. mas eu sei que era no um, é, um, prêmio em si vários outros artistas que eram consagrados né então na verdade eu fiquei pensando que coisa maravilhosa né que, como é legal a vida e você acreditar, ter fé e conseguir realizar as coisas e a oportunidade que Deus me deu, ele de está lá. Você está segurando, eu... porque ele já está acampaleado. É, tá né? meio assim. É. Né? Mas eu vou restaurar ele. É, dia. foi quando então você é. se revelou. Que maravilha. É um prêmio importante, né? Foi Esse... muito importante. É. Foi muito, muito bacana também. Muito, muito legal. Lindo, né? lindo. Esse aqui é um objeto agora que está. Fora do baú, vamos pegar um objeto que está fora do baú, que não coube, e vocês vão entender é. bem por quê. Aí tem esse violão aqui, né? Esse violão aqui é o violão do meu irmão. Esse violão é um violão muito bonito, do Gretchen, né? Que meu irmão comprou lá nos Estados Unidos. O meu irmão, meu é o nome dele Marcelo, ele faleceu em 2004, né? E olha aqui as fotinhos, eu com ele aqui, ó, no fazendo show, né? Você começou com, bom, começou não digo, mas em algum a momento da carreira. A nós ouvimos juntos, ah, né? Tá. Ele também tocava, tocava. Tocava todos os instrumentos. Um grande artista, mais, espetacular, mais novo. Ah, tá. Espetacular. E aqui também era ele tocando violão aqui né? aqui, né? E o Marcelo, a gente na verdade ele não aparecia como artista assim, mas ele tinha uma função muito importante na minha carreira também, né? Ele estava sempre no meu show, era o meu, meu produtor musical também e, e na verdade ele foi assim uma pessoa, um grande amigo meu, uma pessoa muito próxima, do, do, um Dos irmãos assim, o mais próximo nesse sentido, de estar toda hora né? Né? dividindo tudo com você. Sim, morou um muito tempo junto comigo, é, dividiu os meus sonhos também, que era que é o sonho nosso sermos artistas reconhecidos, né? Faleceu do quê? Morreu do coração, meu irmão, né? Quantos anos? Meu irmão estava com 33 anos. Um infarto? É. Fulminante. É, é dizem que quanto mais cedo é. a pessoa tem um infarto, mais que tristeza não? O irmão, né? E foi até que naquele dia que, eu, que, que ele faleceu. Um pouco antes eu tive uma grande oportunidade de ter uma conversa muito, muito particular com ele. Naquele é, dia eu liguei para ele várias vezes que eu queria conversar com ele e tal ele ficou meio reticente e tal, e acabou vindo aqui é, em casa e tal, e ele chegou aqui falou, pô, irmão, que bom que você fez, é um abraço grande dele, que maravilha, a gente pegou, sentou ali na cozinha, e falou, bom, você me chamou, que você quer falar o quê né? né? Afinal de contas, você quer tanto falar comigo, né? O que que você quer? Ah. Eu falei, olha, ah, eu... sabe o que eu te chamei aqui? Ele falou, por quê? Eu falei, só pra te dizer que eu te amo, só isso. Que coisa, Foi, foi uma, uma, uma, uma um grande... Presente que Deus me deu de poder despedir do meu irmão da maneira mais pura, da maneira mais. A gente teve uma conversa tão legal, sabe? Uma conversa que me completamente. só também ficou. Não é que me Imagino tenha servido de grande consolo depois que ele, que ele faleceu, né? Eu tive aquela conversa, né? Isso deve dar um consolo. Exatamente. Né? Isso. É. Sabe? Então, então foi algo assim que realmente eu. É, foi um presente. Só que não ficou nada em aberto. Tá e esse violão era dele? Era dele, aí eu fiquei com a herança dele, né, com esse violão. Tá aqui, logo, logo quando a gente chegou, eu, esse violão tá na sala, é. um lugar de destaque na sala, que é. bacana, né? Eu tenho muito carinho, muito respeito e muita gratidão por ter, não por ter partido tão cedo, né, mas ter a oportunidade de ter estado com ele por 33 anos, que foi realmente... Algo muito importante para mim. Uma Fica com violão, mas antes vamos só encerrar com esse aqui, né? É. Que é a família. A minha né? família. É. Né? A gente já estava falando da Isabelle é. né? O e marco. marco que o meu querido filho, né? Eu tenho. Que é o meu maior presente mesmo, é o meu maior. Que é a minha família, né? Eu tenho muita paixão pela família, pelas coisas da família. Sou uma pessoa meio. até. Meio das antigas nesse sentido, né? Eu gosto muito de cultivar as coisas. Sou um pai também muito presente meu filho e tudo mais. Já tá tocando piano ah, eu já, já ia a perguntar, não precisa, né? Já, né? É, ele gosta, curte... Ama, é, tampa o palco, ele vai no meu show, me apresenta. Ele tem uma desenvoltura muito grande, assim, sabe? Muito legal. Ah. E o jeitinho que ele tá o piano é o mesmo que o meu. Juro? É impressionante. E ele é muito parecido com você também, né? Ele é. tem o meu jeito, ele tem, assim fisicamente parecido, mas ele é muito da personalidade da Isabelle, é muito impressionante. isso é bom ou ruim? É bom no sentido que tem dois aspectos, que a Isabelle é muito elétrica, ela é exposta, animada, é realizadora, ela é muito comunicativa, mas o que eu poderia dizer que é meio ruim é que é muita coisa, eu não dou conta. É ela ainda tô pensando pra você. Ah. E Olá, pai, eu brinquei de falar que você, você, é, pai, um, você é um furacão, né? Ela não é. para. Ela vai as coisas. te empurra, né? E é muito bom, porque é. isso me impulsiona também. É, verdade. Bom. Impulsiona a palavra. É. Pra gente encerrar, aproveitando que você tá com o violão do seu irmão, é, eu queria te pedir pra gente, já que você é um músico maravilhoso, pra gente é. tocar algumas músicas que.. Uh, Tenham te marcado ao longo da sua vida. Com né? Então, começando pela infância, tem alguma música que te remeta à infância, que você toca e você fala, nossa, essa é de, de criança. <risos> ah, tem várias, né, meu? O que, que você escolheria? Um trechinho assim. Deixa eu pensar aqui. Pensa. Tem uma música que me lembra muito da minha infância. Eu nunca toquei essa música, mas vocês vão dar um pausinho, vou dar mais saída daqui e vou tocar. Tá bom, tá bom. Que é uma música de um cara até que eu conheci ele pessoalmente, que foi o DJ Thomas, né? Uhum. Que é um cantor que é, interpretava as músicas do Burt Bach, um cara espetacular. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E ele tinha uma música que era da minha, da minha infância. E eu lembro que lá na, na, na escola a gente tinha uns bailinhos de sábado, alguma coisa assim, né? E tocava aquela música, olha rolou o Ah. <música> Bem 70, né? Adoro! É. Você gosta de música romântica, assim? É. Amo! É! Você é, né? Você tem é. essa... Eu amo! Sempre gostei! Sempre gostei! Aí a, a, a música, né? Eu lembro que naquela... Naquele momento lá... Eu tava apaixonado da minha classe lá, né? Muito apaixonado! E eu lembro que a música marcou imediatamente, assim... É, e sempre, né? Aquele momento E a música tem essa, esse poder! que volta ao passado completamente, uhum, né? Uhum, uhum. E seu maior sucesso qual Minha foi? Nossa, é uma música chamada Bem Querer. Tem uma história interessante essa música. Que foi pra novela tudo. Foi, eu foi, lembro. Quase ah, 10 quase dez, dez músicas temas de novela. E fora foi, músicas que eu fui gravar para filmes, né? Foram 13 filmes. Eu gravei material cantando músicas do Elton John. O filme maravilha. da Dreamworks, é, é. é maravilhoso, e gravei também pra Disney junto com o Ivan Lins, uma música linda chamada Basta seu coração. Mas essa música especificamente o Bem Querer quando eu peguei e, e compus essa música, eu não ainda estava. Isso foi em 197, eu estava não com esses artistas que eu trabalhava, eu estava num hotel. E aí eu dormi naquele dia naquele hotel lá, até meio simples lá, e aí eu sonhei. Eu sonhei e quando eu cheguei em casa, aí eu sentei a perna ali e tal, e me veio a música. Que... Aí eu comecei a relatar na música, o sonho que eu tinha tido, né? Aí é uma coisa muito louca, né? Claro! é meio místico assim, né? Mas, é! Né? Baby, Baby. Baby. Baby. Baby. um sonho minha boca era tão bom ia ah, deslizando no meu corpo me deixando louco pena que isso tudo era só sonho, que que eu faço só você que eu venero ainda te amo meu amor, ainda te quero Se você não me Fundo. Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom amor te ver sorrido Ai, que lindo, que lindo E ter você me paixão pra vida inteira Te carinha, minha da sereia Uh, uh, hum. Aí, toda hora que o cara me passa, tô passando a música, ela lembra dessa música. Ah. Isso é uma coisa muito legal, porque a música, ela, é, quando ela tem essa capacidade de passar pelos, pelos anos e tal, sim. e permanecer, é porque ela é um hino, ela é uma música realmente marcante. Ah, é uma sim, música que, é presente para o artista. Que, né? que é maravilhoso, isso, que né? Mesmo. É para poucos, realmente. Né? Então, eu me sinto muito agradecido por ter composto essa música, aí, né? porque você vê que ter assim, um sonho o movimento de eu estar trabalhando com outras pessoas aí isso fez com que eu pudesse me tornar um artista reconhecido nacionalmente voltando e família que música que que de coisa de família assim que família que eu digo seus pais é, irmãos tal então tem uma, eu acho que tem uma música que realmente para mim é a mais importante que eu compus nesse sentido né eu que é a música o pôr do sol uhum. Então, o que é essa música aí? É, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu falei, pô, eu vou fazer uma música para o bezinho. Aí já estava grávida e tal. E aí eu falei, pô, o que eu posso fazer e tal? Eu falei, poxa, eu gosto de produção, é tão bonito, né? Então eu quero algo que o Marco, a criança, não sabia nem se era menino ou menina, eu falei, a criança, ela, ela possa pensar, relembrar. Ter um sinal entre eu e essa pessoa, né? E é o pôr do sol Aí eu fiz a música né? Você não sabe quanto tempo Quis esperei, Meu pequeno talismã O presente Mais precioso Que ganhei de Deus Nem será Da manhã Não vai Não, não, não Acho que o melhor presente realmente é a verdade, é o que eu falo na música, é o presente mais precioso que eu ganhei de Deus, que me fez realmente amadurecer, que me fez crescer, que esse relacionamento só me trouxe coisas fantásticas, maravilhosas. Né? Te traga muito mais alegria, é. eu vou te desejar de boas recordações na sua vida obrigado, quem sabe esse favor. programa continua quando a gente fizer que estiver comemorando os 80 80 vai ser quando? 30? 1950, 2050 será que a gente chega lá? Enfim vou trazer outras recordações, volto aqui com mais recordações, muito obrigado, muito obrigado a você por nos receber, sucesso cada vez mais obrigado, uma Bom. delícia conhecer sua história gente, não esquece de se inscrever no canal, de curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos aí todos, mostrar um pouco mais mais dessa história do Maurício Manieri tá bom? E a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um Fundo do Baú. Até lá, beijão tchau Maurício, no fim de toda a entrevista uhum. eu venho com uma Polaroid que é das antigas isso é moderno, mas enfim Polaroid é uma coisa das antigas uhum. pra uhum. gente tirar uma selfie aqui tá bom e a ideia, já que o programa é sobre recordações, é que você tenha essa recordação uma, aqui nossa. Muito obrigado. Para guardar. Obrigada a você. Meu amor, Incrível, foi muito sucesso, bacana, você. Bem, de trabalho, tá? obrigada. Muito bacana. Sucesso para você. também, Tudo de bom. Obrigada. Eu também. E tem. Né? eu lembro que quando eu cheguei assim aquele montoado de pedaço de avião e, e logo aqueles copos já enfileirados e eles cobrindo. Então assim foi uma coisa que me marcou profundamente